Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nós estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico. Estamos no 33º domingo e no próximo domingo é festa de Cristo Rei do Universo e termina o ano litúrgico na igreja. O Novo Ano Litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento. Por isso também os Evangelhos falam do fim dos tempos. A Igreja, com a celebração desse ciclo litúrgico, vem nos conscientizar de que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo não temos morada permanente. Nossa vida, ela passa e é preciso que a gente cuida, que a gente faça a vida acontecer e que ela não aconteça sem nos darmos conta do significado de nossos dias. É preciso que a gente saiba por que Deus nos criou, e por que nos enviou ao mundo. E quem nos ajuda a compreender isso é São Francisco de Assis, quando ele nos escreve dizendo, Para isto vos enviou ao mundo, para que, por palavras e obras, deis testemunho de sua voz. E a todos façais saber que não há outro onipotente senão Ele. Neste mundo nós somos chamados a ser testemunhas da voz de Deus. Noutras palavras, se quisermos permanecer na história, é preciso ser alguém que torna Deus conhecido. Ele permanece... E se nós o testemunhamos, também nós permanecemos. Como também São Francisco de Assis, Santa Clara, permanecem na história. Ele é eterno. É preciso beber da água da eterna jovialidade de Deus para a gente também permanecer eternamente jovem como São Francisco de Assis. Que não envelhece.